Bom dia, Sag. Como eu tive combinado aí, eu vou estar tá tentando demonstrar aí, ó, o funcionamento desse sistemazinho que a gente está criando aqui no Google Planilhas. Já de antemão peço desculpa que não sou um dos melhores, é, não sou bom nessa parte de, de didática aí. <risos> então, às vezes consigo fazer as minhas coisas, mas se explicar é um problema sério. Mas vamos lá, vamos tentar da continuidade. Então essa aqui é a pastinha que eu criei aqui com as planilhas suas aí. É, essa aqui é a sua planilha de controle geral, no caso. É, essa aqui eu já vou deixar aberta aqui na no cantinho aqui. É, acho que o principal seria deixar essas vendas consolidadas aqui no início. Vamos lá. Opa. Isso. Então tá deixei abertinho ali e essa cidade que a gente está primeiramente tentando instalar esse sistema é a cidade de Cuiabá então aqui eu já criei algumas algumas planilhas aqui como a gente fez os testes né e então assim ó pra você criar pra uma nova unidade de uma, uma nova unidade e uma, uma planilha então nós vamos ter eu vou sempre deixar essa planilha base aqui dentro então a partir dessa planilha base eu vou criar uma uma nova planilha eu vou fazer uma cópia dela correto, cliquei com o direito, nova cópia, é, ele está tá criando aqui, criou, ó, cópia da, da planilha base, vamos abrir essa cópia da planilha base, a partir de agora a gente vai configurar ela para poder estar tá deixando ela funcional, vamos supor que nós estamos aqui agora. É, na aba fazer pedidos aqui aquela sua pergunta que você fez ontem pela manhã a respeito dessa de se havia necessidade disso aqui isso aqui é para uma, uma parte visual aqui para você saber que a planilha está tá funcional por exemplo ó, se eu vamos por agora ó, não, não aparece a, a lista de, de de mercadorias de produtos não aparece a lista de de, de unidades consumidoras, então a partir daqui eu tenho que liberar essa planilha aqui para eu poder começar a, a utilizar. Ela é... aqui ó. Permitir acesso, vou clicar só bota o mouse em cima dessa, dessa célula aqui e clica em permitir acesso. A partir daí ela vai carregar. E aqui ó, já apareceu lista de produtos liberados. só vai ficar verdinha. E agora, beleza. Olha só agora. Já apareceu a lista de, de unidades, agora nós vamos criar essa unidade centro de formação aqui de professores, correto? Aqui já traz os dados, acho que dessa dessa unidade, isso é só confirmar, isso não tem nada errado, é isso aí mesmo. São os dados que você cadastrou aqui na, na planilha. É. aí A partir daqui nós vamos copiar esse nome aqui, ó, dá dois cliques em cima dele, vamos copiar esse nome aqui e vamos colar aqui na na cópia base aqui vamos um control V ali vamos dar dar o nome para essa planilha então essa planilha aqui vai para esse para esse centro de formações de professores aqui pode ver que aqui já liberou também ó a, o preço dos produtos o que é interessante nisso sabe? é o seguinte ó se você vier aqui na lista de produtos aqui pegar essa unidade consumidor aqui disser, disser que você tem outro preço diferenciado para esse produto aqui ela vai assumir esse preço que você botar aqui nessa nessa coluna aqui dessa dessa unidade é, ao mesmo tempo vai vai aos outros unidades se você alterar o valor do produto aqui ele vai alterar já na hora que a pessoa fazer o pedido lá é tudo online hora, na hora beleza então é assim, ó, outra coisa aqui ó Eu criei a planilha, ela tem o um endereço Eu vou copiar esse endereço E vou vir aqui Na Na aba putz, perdi a aba agora Só um pouquinho Não, Vou vir na sua planilha Na aba links de planilhas e vou colar Esse endereço aqui ó, vou colar aqui e aqui eu também tenho que dar permissão aqui para essa planilha aqui. Agora me foge a memória. O que que realmente qual a função disso aqui? Me fugiu a memória. Mas é um processo simples. é aquele mesmo esquema. Clicou ali já está permitida a planilha. Beleza. Então agora nós voltamos aqui para a planilha. Agora já está liberado nesse caso aqui, ó, para fazer pedidos. Já está totalmente liberado aqui para fazer o pedido aqui. Eu vou estar aqui, ó, teste. Teste 02, vou é, opa. É, vamos colocar aqui abacaxi 25. Vamos botar limão 10. Ah, já já adiantando aqui ó é que você sempre tem que dar o enter aqui, porque eu notei que uns pedidos que você fez o teste lá você simplesmente já botou aqui 10 e daí depois deixou a, a célula em verde e clicou em enviar pedido. Ele vai com esse valor zerado aqui, esse valor dessa última, desse item que está em verde ali. Então tem que sempre dar um enter depois das quantidades ali. Só que aqui, ó, antes de nós enviar esse pedido, nós vamos ter uma outra configuração para fazer. É, se você ainda não tem instalado, vou pedir para você instalar no seu, no seu Google Planilhas tá? o complemento formule é, e-mail merge utility. Formule é o nome do, do, do complemento então nós temos que configurar esse complemento toda vez que nós criar uma planilha para quê? para quando o cliente fizer o pedido é, você receber o e-mail desse pedido que esse pedido foi é, realizado lá então nós vamos carregar esse complemento aqui, toda vez você vai ter que fazer cada planilha, nova planilha você vai ter que fazer esse procedimento aqui. em qual aba que nós, nós vamos ter que fazer o, configurar esse formulário na aba pedidos nós vamos ter que ligar esse thing Time Tinger aqui, trigger, Trigger, aqui de hora em hora. E em update time trigger. Beleza? Quando, dando continuidade aqui, você vai digitar pedidos. Não, desculpa. Desculpa, pedido. É, pedido. Em qual aqui ele está perguntando qual é a condição. É, tendo a condição número do pedido no início da na primeira aba na primeira coluna lá ele ele dispara o e mail e aqui nós vamos escrever not nu isso toda planilha nova planilha você vai ter que fazer esse procedimento entendeu é, fiz esse, essa fazer essa parte para poder receber o e-mail senão você não vai estar tá recebendo e-mail daquela unidade Next Edit Template vamos ver Ó, e aqui ele já está configurado aqui o, os e-mails que irão receber o, o, o, o, o e-mail que você vai receber a cada novo pedido. Então, depois ali a gente vai, vai, vai mexer nessa configuração aqui, mas agora é só para dar os exemplos. Ali. Então a partir daqui, beleza, é só. Clique, fechar que já já está tudo configuradinho certinho com, conforme deve ser. Só essa configuração que você tem que fazer agora. A partir daqui é, você fez o pedido. Beleza, né? A pessoa lá fez o pedido. É, imaginamos assim: ó, você já configurou toda a planilha. A pessoa lá fez o pedido e você vai enviar esse pedido. É a pessoa lá vai enviar esse pedido, no caso, né? Só que a cada nova planilha que, que for, for enviada para alguém, lá, compartilhada com alguém, essa pessoa vai ter que dar essa autorização, aqui, essa autorização necessária para executar o script. Isso é só pela primeira vez. É, nas, nos próximos pedidos que ela for fazer, não vai haver essa, essa necessidade aqui de estar tá autorizando o script. É só uma vez. Uma única vez é, é, essa, esse e-mail com quem você compartilhou tem que tem que fazer essa autorização, entende? então vamos lá deu permitir, agora ele vai terminar de executar o script ah, desejo salvar o pedido? sim aí tem sempre que aguardar essa, essa finalização da execução do script aqui ó. a pessoa lá vai ter que esperar sempre até ok, beleza aí a planilha é, lim é limpada e volta lá para unidade, uh, o responsável pelo pedido lá. beleza, ó. agora o que, que nós formos aqui na na aba, essa aqui eu tenho que ocultar essa página aqui, esqueci, é, agora se nós formos lá na aba pedidos, ó, temos um novo pedido aqui, certo? e se nós rolarmos aqui, só para você ter, ter noção do, do funcionamento, se nós formos rolarmos aqui, ó, rolarmos até o final, vai ver que ainda não, o e-mail não, ainda não foi enviado, por quê? porque ele só envia de, de hora em hora agora o ok, que essa, essa linha ficou verde aqui como é que nós vamos agora vamos supor assim você como como proprietário do sistema vai fazer o controle vai receber aquele e mail lá você vai clicar naquele link do e mail vai abrir direto essa página aqui porque foi essa unidade que fez o pedido então você vai clicar e vai vir para essa página aqui se for a unidade x você vai clicar lá no link vai abrir lá na aba de pedidos do, da unidade x correto é, só que o que, que acontece aqui? Acontece o seguinte, aqui você vai copiar essa, esse link, esse, essa linha aqui, ó, você vai copiar a linha. Uma vez copiada a linha, você vai vir aqui em pedido, vendas consolidado. Isso você vai, por quê? O que você vai fazer? Você vai estar fazendo o controle desses pedidos, né? Então você vai colar, colar especial, somente valores aqui nessa, nessa linha aqui, ó. Então, ele trouxe todos os dados aqui daquele pedido que essa unidade fez, o endereço da planilha e tal, e tal, e tal. É, ele trouxe para cá. Correto? É, aqui, automaticamente, vai aparecer aqui em, e-mail enviado com sucesso, porque, também porque... Porque você vai receber esse e-mail e daí depois vai estar copiando essa linha. Então vai ser automático você ter a cópia, da, vai ter escrito ali ou essa, planilha, essa, esse, esse, essa coluna também pode ser ocultada, não tem problema nenhum. É, a partir daqui, olha só. Se nós voltarmos aqui para o centro de formação de professores aqui, essa linha já ficou vermelha. Por quê? Ela automaticamente fez a procura lá na outro, nessa sua planilha aqui. E verificou que você já incluiu aqui nesse seu sistema aqui esse pedido aqui você já colou esse, esse pedido aqui na sua no seu controle aqui então a partir daí ele fica vermelho aqui pronto o pedido já está vermelho que já está eu deixei como vermelho como estando em andamento ali. porque estando verde a pessoa lá se ela quiser às vezes fazer uma alteração no pedido ainda consegue certo aí vamos por esse pedido aqui ó, foi a, é o pedido é, 01 aqui, vamos voltar aqui para a sua planilha se nós virmos aqui em buscar em primeiro pedidos nós temos lá o nome dessa unidade né? agora vamos só um ver a parte do seu controle aqui nós temos o nome dessa unidade consumidora lá, que era centro de informação ó, aqui ele já disse, essa unidade consumidora tem um pedido correto e esse pedido ele está aqui ó se tiver vermelhinho ali é porque é de outra unidade ainda sabe você altera o nome ele não altera lá o pedido isso aí, infelizmente não tem como então daí você vem aqui clica aqui ele vai trazer a o, a lista de pedidos dessa unidade e se nós olharmos aqui tem o número 30 e tem aqui ó, o valor do pedido e olha só ele tá aqui no na selecionado aqui esse pedido que a gente acabou de carregar aqui ele está aqui selecionado o número 30 do né? centro de formação agora nós vamos até para fazer um teste aqui vamos te, alterar o nome dessa unidade aqui vamos para essa Ernesto Camilo Barreto essa unidade tem eu tenho cadastrado aqui 10 pedidos e olha só 5, 9, 10, 8 então é, deixa eu ver se eu digitar aqui 0010 10 eu posso digitar que eu quero o pedido 10 dessa unidade a ah, beleza eu já carrega aqui a ah, esse já já traz aqui ó, o número 22 está aqui selecionado traz o valor tudo tudo batendo aqui os valores ó. então ah se eu não quero a ah, unidade consumidora lá é, Barreto, lá 0006, ó, ele traz esse digital final. Aqui ele já, já traz todo o pedido. Né? O, um, a numeração do pedido e daí a, a correlação que eu fiz desse pedido é: você pode ver, já, acho que fica mais fácil para controle. Ó, ficou como 18 a, a data, 18 de 2 de 2019, 738 da manhã e 16 segundos então acho que fica praticamente impossível é, dois pedidos serem pedidos serem feitos no, no mesmo segundo correto então tem tem que ter muito pedido aí para um dia bater essa essa numeração aí então é mais ou menos isso aqui aquela lista de produtos como eu já falei que você vai fazer o controle do, dos preços é, daí isso pode ser para cada para para qualquer unidade consumidora aqui você sempre vai colar o link da planilha né e a princípio eu acho que era mais ou menos isso não tem muita muita muita explicação é é aquele aquele processo qualquer coisa também nós estamos aí é, é só pedir ajuda eu eu eu dou mais algumas dicas aí de como usar mas aqui no caso aqui ó você vai ter que criar pedidos para para todas é, planilhas para todas as unidades e daí aquele esquema interessante lá que ficou eu acho é, quando você acessar o seu e-mail lá, você vai estar tá na rua, vai estar tá, seja lá onde for você recebeu um e-mail lá ah, você recebeu o um e-mail lá, ele vai trazer aqui aqui teve um, uns pedidos lá que deu uns probleminhas quanto a a número de telefone e tal, mas eu já consertei isso então aqui ele vai trazer o que, que é o pedido, mais ou menos, para você já saber ali. E aquele esquema ó, que eu falei para você. E aqui no final vai ter o link, esse aqui ó, pode ver, ó, é e barão de meu gás Se eu clicar aqui, ó é, ele automaticamente vai abrir lá na, na planilha do e barão de meu gás Que daí, no caso, você vai estar recebendo esse e-mail aqui, isso aqui vai estar verde. Você vai copiar a linha, vai colar no sistema aqui. Nas, nos pedidos cons, nas vendas consolidadas, vai colar aqui e ele automaticamente vai, vai trazer seu pedido para cá, que você pode consultar o pedido, você vai ver aqui na lista, os últimos pedidos dos últimos sete dias, e é mais ou menos isso. Eu acho que qualquer coisa você, você me dá um, dá um toque de novo, se não entendeu alguma coisa, mas a princípio é o esquema é esse aí. Beleza? Depois eu faço o próximo vídeo ali explicando mais ou menos o funcionamento para as pessoas que, que foram usar o sistema ali, daí, fazer pedidos. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu!